Hoje eu vou te mostrar cinco condições para ser um discípulo de Jesus. E esse é um dos temas mais importantes que eu aplico na minha vida e na minha casa. E a primeira condição é... A primeira coisa que eu preciso para ser um seguidor ou um discípulo de Jesus é ouvir a Ele. E como a gente faz para ouvir Jesus? Primeiro, a gente tem que aprender a reconhecer a voz do bom pastor. Jesus pode falar com a gente na nossa consciência, como se fosse uma voz interior. Ou ele pode falar com a gente por meio de outras pessoas. Por exemplo, lendo textos a respeito de autores que falaram sobre coisas que Jesus disse. E os textos mais clássicos são o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas então já tá bom se eu ouvir Jesus todos os domingos? Não. Jesus disse que você precisa permanecer nas palavras dele para que você se torne verdadeiramente um discípulo dele. Tem gente que permanece na palavra de algum escrito ou de algum pregador famoso. Mas se não foi Jesus que disse isso para você, então você não vai estar sendo um discípulo dele. Uma vez que você já conhece e pratica as coisas que Jesus disse, não adianta você guardar tudo para si mesmo. E é por isso que para ser um discípulo de Jesus, eu não posso ter vergonha de Jesus ou vergonha das palavras dele. Isso significa que eu preciso ter coragem para reconhecer quem eu decidi ser. Mesmo que isso venha a fazer as pessoas rirem de mim ou até me perseguirem. Para ser um discípulo de Jesus, eu preciso seguir o exemplo de como ele amou uns aos outros. Isso porque ele disse, amem uns aos outros assim como eu os amei. Amor é uma coisa tão bonita, né irmão? E aqui a gente precisa se lembrar que esse amor que Jesus está se referindo é o amor a ágape. Ou seja, isso tem a ver com alguma ação que você pode fazer pelo próximo. Então isso não é simplesmente um sentimento, porque para isso existe um outro verbo no grego, que é o verbo phileo, que está relacionado com aquele amor de amigo. Mas então como é que Jesus amou uns aos outros? Isso pode parecer uma coisa óbvia, mas não é. Por exemplo, Jesus amou seus próprios parentes repudiando a eles e não se aproximando mais deles. E ele chamou os discípulos a fazer a mesma coisa. E alguns deles até tiveram que largar suas próprias redes. Isso que pode significar deixar sua profissão ou sua empresa familiar para trás. Isso porque Jesus disse que para ser um seguidor dele, eu vou precisar amar mais a ele do que aos meus pais e aos meus próprios filhos. E além de amar Jesus mais do que os meus parentes, eu vou precisar amar mais a ele do que a mim mesmo. E esse é o significado de carregar sua própria cruz. Tem gente que pensa que carregar a sua própria cruz é ter que conviver com uma doença ou com alguma pessoa que seja muito mala, mas na verdade a cruz é um instrumento de morte. Então carregar a cruz é morrer para si mesmo todos os dias. E é por isso que uma pessoa que decidiu seguir Jesus costuma ser batizada, porque essa imersão na água traz o significado de sepultamento. Isso quer dizer que quando você é imerso, você morreu para a velha vida e nasceu para uma nova vida com Jesus. E a última condição é continuar aguardando todas as palavras de Jesus. E aí a gente volta para o primeiro ponto, porque isso significa continuar ouvindo e obedecendo a tudo que Ele disse. E você pode perceber que eu deixei diversos textos para você ler e verificar se foi Jesus mesmo quem disse isso. Irmão, você pode fazer um resumo rápido dessas condições para ser um -se discípulo de Jesus? Primeiro a gente tem que ouvir e permanecer nas palavras de Jesus. Segundo, não se envergonhar dele e das suas palavras. Terceiro, amar uns aos outros como ele amou. Quarto, carregar sua própria cruz. E quinto, continuar guardando as palavras de Jesus. Na descrição desse vídeo, eu também vou te disponibilizar um estudo que tem o título Discipulem, formando discípulos de Jesus de casa em casa. E eu considero que esse é o material mais importante que eu já escrevi. Caso você tenha interesse em estudar as palavras de Jesus em pequenos grupos, eu vou compartilhar com vocês uma apostila que tem o nome de Fundamentos da Palavra de Cristo. E nesse material eu coloquei diversas referências para você poder estudar em grupo.